Vamos lá, velho. Não tem mais volta. Chega a hora. É com dor no coração. Mas eu mando a minha carambite. blue jean embora. E nós temos o vencedor.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, um vídeo que eu não queria muito estar tá gravando, porque, galera, recebi uma oferta na minha segunda skin mais cara do CSGO. Eu fiz um vídeo esses dias atrás, que se você não conferiu, assiste depois, onde eu mostrei meu um inventário completo de 2 milhões de reais em skins no CSGO, e a segunda skin mais cara é exatamente ela, a Karambit Blue Jam, que faz parte aí da minha coleção e basicamente tudo gira em torno do azul dessa Blue Gem. Ela que é uma faca que só foi drogada. Três vezes no mundo Com esse azul aqui em específico Esse Pattern 442 E eu já algum tempo tava pensando em trocar Por uma outra Carambit Blue Jam Eu tenho duas em mente E eu vou mostrar pra vocês já já Qual que vai ser possivelmente a próxima faca do meu inventário Do CSGO E seria a minha nova meta para 2023 Nós vamos agora para a história da venda Dessa Carambit 442 aqui. Bom, antes de mais nada Eu quero lembrar daquela época Onde eu vim aqui falar pra vocês Ó oh, galera Comprei uma nova faca E na moral, até eu fiquei em choque Quando ela chegou no meu inventário Quando eu inspecionei ela E era realmente uma carambiche Muito, muito, muito top, né? Antes mesmo de inspecionar Já na página de novo item Já dava pra ver que o azul era diferenciado E vim então usando essa faca Durante o ano passado inteiro E realmente é uma faca muito louca Nunca passou na minha cabeça vender ela Mas no finalzinho do ano Eu comecei a mentalizar Trocar de faca Pra uma faca um pouco mais cara Uma faca que possivelmente Custasse mais do que mil milhão de reais Já que eu podia ser simplesmente pegar a grana dessa faca aqui e vender outra skin pra inteirar o preço ou simplesmente investir um pouco mais de grana no meu inventário de skins de CS. Mas de qualquer forma, essa faca aqui já tava muito legal pra mim. Porém, um streamer, que inclusive é o dono desse servidor de skins aqui, onde eu sempre venho gravar vídeos pra vocês e pego qualquer skin do mundo, né? Tipo, se eu fizer assim, aparece uma Dragon Armor com quatro papéis na minha mão. E, pois bem, acontece que o dono do servidor, né, que é um streamer chamado OnePixel, ele sempre fica de olho nas minhas skins por algum motivo. Ele queria comprar Ano passado, a minha luva Crimson Kimono Max Head, porém outro colecionador acabou Fazendo oferta nela antes dele, e aí eu vendi Mas dessa vez, esse streamer veio conversar Comigo, e ele tava interessado, era na minha Faca, mano, ele perguntou quanto que eu queria Pra vender a Karambit Blue Jam E agora já era, já era, vou ter que Ficar sem faca, na verdade vou ter que usar essa faca Aqui ó, a famosa faca De pão, adeus Karambit Blue Jam Vamos lá velho, não tem mais volta, chegou a hora É com dor no coração, mas eu mando a minha Karambit Blue Jam Opa, opa, opa, opa Para tudo, para tudo, para tudo Cancela, não vou mandar faca porra nenhuma Cancela essa trade aqui, tá cancelada Vai ficar no meu inventário a Carambit Blue Jam Apesar de eu estar tá negociando ela por um valor absurdo, galera Estamos falando de 80 mil dólares Eu decidi que não, não vou vendê-la, pelo menos não agora Sem eu encontrar uma segunda faca Uma segunda opção mais cara do que a minha Porque eu não quero fazer um downgrade Eu não quero andar pra trás Eu não quero voltar pra uma faca mais barata Com uma safira, uma robinha, uma emerald não, eu quero dar pra frente Eu quero uma faca com mais azul e um float ainda menor do que a minha Que é um float um pouco alto, 0.28 Mas em game nem parece, né? Parece uma faca bem limpa Sobre o One Pixel Ele sempre tá interessado nas minhas skins E eu usei aí O interesse dele é só pra fazer uma brincadeira com vocês, galera Mas não vou vender essa faca aqui, pelo menos não no momento, mano Eu tô gostando dessa minha coleçãozinha de Blue Gems Temos a faca Blue Gem, temos a AK Blue Gem, temos a 5.7 Blue Gem Eu busquei primeiramente colocar as skins que o azul é bem predominante, né? Parece em quase 100% da arma Tem outras Blue Gems que são legais também, gente, nessa coleção no futuro, mas não tem tanto azul assim e também tem outras facas também que poderiam ser adicionadas, mas eu gosto mais da Karambit entre todas as que existem. Mas quando o OnePixel me abordou no Twitter para perguntar o preço da faca, conversar se estava disposto a vender ou não, eu ao mesmo tempo também conversei com um colecionador chinês que possui uma faca que eu desejo. Bom, muitos dizem que a Karambit 442, essa daqui que eu tenho no meu inventário, é a segunda melhor blue jam possível das karambit só perdendo para a lendária 387. Já outros colecionadores acreditam então que 4.4.2 é o terceiro Melhor pattern, seria esse Daqui, o 8.8.8 Eu fico muito em dúvida e vou tentar Entrar em detalhes mais profundos agora Nesse vídeo, da Karambit 4.4.2 Versus a Karambit 8.8.8, vamos ver As duas em game, fato é que só existe Uma 8.8.8 no mundo e ela tem um float 0.12, minimal air, bem baixinho Esse float, o colecionador já tá com essa faca Há bastante tempo, aqui mostra 40 dias Mas ele já tá com a faca, na realidade Há quase dois anos galera, são 560 dias segurando essa essa faca e ele emprestou pouco tempo atrás para um Pro Player. Essa faca estava emprestada para o Perfecto jogar no último Major. Bom, adicionei o colecionador chinês que possui essa carambite 888 única no mundo. Ele me aceitou, trocamos algumas mensagens. Perguntei para ele se ele falava inglês, né? Falei que eu estava curioso para a faca 888, se ele queria vender. Ele falou que queria vender e aí eu perguntei o preço. E ele me disse 80 w RMB. Já vou entrar em detalhes, espera só um segundo. Resumindo, ele quer 800 mil RMB e isso daqui, em reais, dá aproximadamente 613 mil reais. Porém, eu vou mudar pra dólares, porque eu sempre uso dólares pra precificar certas skins high tier de CSGO. Então, na realidade, ele quer 115 mil dólares por essa faca. Eu não sei se vale 115 mil dólares, mas levando em conta que o preço de mercado da minha faca hoje gira em torno de 80 mil dólares, e ela tem um float 0.28, eu acho aceitável o preço que ele me passou, levando em conta que o float da faca dele é bem mais baixo que o float da minha. Porém, é aí que vem alguns detalhes cara, a 42 ela tem esse azul oceano, azul clarinho. Enquanto que a 888 muitos dizem que não é um azul oceano em toda a lâmina da faca e também tem algumas manchas roxas e tals. Uma coisa é certa, eu já tô um pouco lascado porque esse colecionador chinês não vai aceitar dólares, ele vai querer a moeda da China, então vai ser difícil de conseguir comprar essa faca mesmo que eu tenha a grana em reais ou em dólar. Eu vou ter que converter toda a minha grana para a moeda da China, não vai ser fácil. Bom, galera, seria uma diferença da minha faca para a faca dele de 35? mil dólares. Estamos falando de 185 mil reais. É claro que olhando aqui dentro do game, cara, as diferenças são pequenas, mesmo mudando zoom e tal, são poucas diferenças. Enquanto a minha carambite, ela tem uma mancha dourada no cantinho, a dele tem uma mancha vermelha perto do fim ali da lâmina né? Perto da ponta da faca. A minha tem um azul que é um pouco mais clean, enquanto que a dele tem um azul que é um pouco mais manchado. É claro que tem a diferença de float, né? A faca dele nitidamente é mais limpa que a minha, porém, eu fiquei sabendo que uma 442 com float Bem baixo também Tá à venda Que é essa aqui ó Que tá no inventário De um colecionador Do Canadá Ela é minimal wear Na realidade Além de ser minimal wear Ela tem um float Mais baixo Do que a 888 Que a gente tá olhando aqui E eu acho Que essa daqui Venderia em torno De 100 mil dólares Eu tô achando 115 mil dólares O preço que o cara quer Um pouco alto Então talvez Uma opção também Seria vir por uma 442 Igualzinha a minha Só que mais limpa Dá pra perceber Um pouquinho de diferença Assim Ela é um pouquinho Mais clean mesmo E por último Se eu for realmente Vender a minha carambite né, Vou conversar Ainda. vou ver se realmente eu vou aceitar uma oferta caso eu tenha uma segunda opção de faca pra comprar mas essa daqui seria a minha opção principal, só que essa vai ser cara Carambit 387, field tested, float 0.16 muito baixo e essa aqui nas minhas mãos essa sim seria a segunda faca mais cara do CSGO, aqui eu já não sei, mas a gente tá falando de pelo menos um milhão de reais, não sei o preço ao certo eu tô tentando conversar com o colecionador é um cara que é da China, mano, não consigo nem ler o nome dele, obviamente, né vamos ver, vamos ver, metas estabelecidas para dois 2023, será que eu consigo pegar uma carambite 387? Seria muito louco. E aí, o que, que vocês acham? Deixem nos comentários. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece do like. Um abraço. Falou.